fácil. Na hora que você abre o um jogo, já aparece a opção lá de um modo história para você fazer. E no final é só resgatar ele. Nem precisa fazer três estrelas nem tudo. Esse Dodge Viper deixou muita gente desconfiada. Até eu mesmo achei que ele ia ter muita aderência e pouquíssima velocidade. Porque geralmente um carro que tem um nível de aderência dele não ia ter muita velocidade, mas a gente se enganou. O carro é muito top. Ele é bom tanto tração traseira a WD. Então vale a pena você fazer duas sessões para ele. Tanto para corrida de circuito e corrida de velocidade, apesar que até a versão tração traseira é boa em circuito com pneu de drift. Inclusive, eu fiz o vídeo das duas versões dele, a configuração de tunagem, tá aí no canal se você quiser conferir. É um carro que todos queriam ele, tava muito em alta aí durante a semana, principalmente para a gente ter duas versões, né? Eu já tenho duas versões. Um carro muito difícil de comprar, quem acompanha a live aí eu tava sofrendo para conseguir comprar e quem conseguia ficava celebrando e zoando o pessoal que não conseguiu. Só que ontem um dos nossos parceiros do canal, Jason falou que esse carro tava muito fácil de pegar no leilão e olha só, eu esperei um dia, né? E hoje cedo eu olhei realmente. Esse Dodge Viper ele flopou no leilão. Tá muito fácil. Ele, ele perdeu toda a exclusividade dele no leilão. Um carro muito fácil de encontrar. E isso levanta a suspeita para mim. Será que o pessoal fez algum esquema para duplicar esse carro no PC? Porque parece que tem essa possibilidade, né? Aí a galera duplicou ele, jogou no leilão para ganhar um dinheiro e hoje ele flopou. Parece que todo mundo deixou de comprar e ele só tá acumulando no leilão. Tomara que ele volta a ser um carro exclusivo aí pra galera faturar uma grana. Mas por enquanto, pelo menos o preço dele ainda tá acima dos 10 milhões no leilão. Mas tá muito flopado. E essa semana tá rolando aí o evento sazonal de inverno, que vai durar até quinta-feira. Completando 20 pontos, você vai poder pegar o Eagle, eu chamo ele de Eagle Speedster, que é um carrinho que tá no Forza Horizon 1, o 2 e o 3 eu acho que não teve, ele retorna no Forza Horizon 4 e novamente aparece aí no Forza Horizon 5. E completando 40 pontos, você vai poder pegar um Hot Wheels Ford Mustang, que é um carro que dá pra pegar na roleta, né? Interessante que esse Speedster, ele tinha aparecido no filme Veloz e Furiosa, 6, só que foi muito rápido, então a gente deve considerar que esse carro tem um certo nível de popularidade. Mas tanto o Speedster quanto o Ford Mustang, os dois carros infelizmente não tiveram um desempenho que a maioria gostaria que ele tivesse. O Speedster eu achei que ele ia ser um top carro tração traseira, mas eu vi que alguns jogadores aí que são experientes nessa categoria não curtiram tanto o carro. E o Ford Mustang eu já havia testado ele antes e eu fiquei impressionado desse Ford Mustang da Hot Wheels ele aparecer ali. Nos eventos sazonais, sendo que é um carro que é muito fácil de você pegar na roleta. E o Aston Martin, que a galera chama aí de 177, eu chamo de ONI 77, que vai aparecer essa semana, na quinta-feira, a partir das 11h30. Eu acredito que esse carro também não vai ser interessante, porque ele é um carro de luxo, muito bonito, tem velocidade e tal. Mas eu acredito que não vai dar para encaixar ele na classe S1, a não ser que você coloque o aerofólio do Foz, e talvez fique um carro ok. E eu acho que vai ser difícil. Se a gente tiver sorte, vai dar para colocar ele na classe A é um carro de luxo né um carro bem pesado que tem e dá para ver que a ideia dele não é um carro para você levar para o track day final de semana então provavelmente vai ser um carro bem pesado que não vai dar para a gente fazer muitas customizações eu sinceramente até agora não entendo porque que no update passado a gente teve um monte de Audi novo um monte de carro um carro novo mesmo se você olhar o update passado e esse update agora de comemoração de 10 anos a gente tem um monte de carro reciclado eu acho que no mínimo os Desenvolvedores deveriam ter feito um carro edição Forza de cada capa do jogo. Por que, que só fizeram do Forza Horizon 1, cara? Eu não entendo esses caras, mano. E o modo rivais do nosso querido Forza Para quem não sabe né, Para quem é novo aí no Forza Horizon, todos os jogos que tem um mínimo de competitividade ele tem ali, por exemplo no Fórmula 1 é tomada de tempo, no Gran Turismo também eu não sei se é tomada de tempo o nome no Forza Horizon, Forza Motorsport é modo rivais, é um lugar onde você deixa os tempos de voltas registrados, para você testar carros, comparar com outros modelos, tentar ser mais rápido do que seus amigos e outros jogadores também, o modo rivais eu acho que ele é muito importante em todos os jogos de corrida, né? Porque ele traz pra gente um pouquinho de competitividade, né? Que eu vi o Mike Brown lá dizendo que queria tirar um pouco disso. Acho que ele falou que queria tirar a competitividade porque ele não conseguiu fazer uma ranqueada pra gente no modo online. Porque na verdade eles não estão nem aí. Mas infelizmente o nosso modo rivais ele está com alguns problemas, né? A gente tem problema de glitch, de bug, de hack. Aí fica registrado aqueles tempos absurdos e muitos jogadores acabam desanimando assim como eu, porque você não sabe realmente em que posição você está do modo rivais, porque tá uma bagunça aquilo ali, eu percebi que muitos jogadores aí desanimou de ficar treinando ali porque o cara não consegue nem chegar no rank 20 né, porque no top 2000 ali só tem hack e glitch mas eu tenho uma boa notícia, pelo menos a golias da classe A os desenvolvedores já começaram a mexer ali, estão arrumando, eu acredito que eles vão arrumar uma por um. acho que deveria ter arrumado era todas as pistas de uma vez e colocar um tipo de Filtro ali para identificar alguma irregularidade, e não deixar registrar o tempo porque não adianta nada os desenvolvedores arrumar todo o modo rivais aí na semana que vem tá aquela bagunça de novo. Então vamos torcer para que os desenvolvedores aí arrumem o nosso modo rivais, nem que eles saçam igual o Fórmula 1 fez, reseta tudo a galera começa tudo de novo, mas que coloque um sistema que dê para controlar ali para evitar esses problemas aí que desanima a galera. Mas eu tenho uma dúvida aqui porque eu sempre joguei Need for Speed naquele modo mais tranquilo, mais de boa. Eu queria saber aí quem tem experiência com o Need, se ele tem algum tipo de sistema de tomada de tempo, estilo modo rivais do Forza, para comparar, comparar os tempos com os jogadores. Eu sei que aquele Hot Pro ele tem uma ideia, assim, parecida, né? Mas eu não sei se ele tem ali um ranking, né, de tempo, de melhor volta, para comparar com os jogadores. Eu sei que até o Dust Rally 3 tem isso. Eu acho que todos os Dust tem, né? Só o Need for Speed, que eu não tenho certeza se tem ou não. Se puder deixar aí nos comentários, eu agradeço. Eu espero Espero que o novo Need for Speed tenha, né? Porque vai incentivar muito a galera a treinar, principalmente porque lá não tem linha sugerida, né? Então, os jogadores vão ter que treinar, principalmente quem quer ficar bem competitivo no jogo. Vamos finalizar aqui falando de Need for Speed One já que eu mencionei Need for Speed os desenvolvedores anunciaram mais uma novidade que eu acredito que é baseado na crítica da galera né porque o pessoal criticou aqueles efeitos que fica aparecendo aquelas fumacinha tal, aí eles soltaram uma nota dizendo que você pode tirar todo esse efeito da sua tela se você não quiser, ainda bem porque eu não, eu, eu sinceramente eu não gostei, se você gostou daqueles efeitos, deixa aí nos comentários e também vai ter uma opção de você remover aquele efeito também de drift automático, chama assim de drift automático, que é quando você entra numa curva, você aperta o freio ou você dá alguns toques no acelerador o carro começa a fazer drift do nada né, que nem aquele <risos> o Need for Speed, acho que 2015 né, que o Honda Civic tração dianteira até ele fazia drift, então essa opção você vai poder habilitar ou desabilitar eu vou desabilitar, eu acho que a gente tem que fazer drift na hora que a gente quiser não, não um drift assim que você começa a fazer do nada, agora sinceramente eu só vou confiar nisso e vendo né, a gente tem que ver a também, como é que vai ser a questão de desempenho, né? Se o carro vai ser mais rápido com esse efeito de fazendo drift na, na curva automaticamente, ou se ele vai ser mais rápido sem esse efeito. Teoricamente, um carro que não desliza, né? Um carro que não desliza, ele é um carro mais rápido, né? Mas o need for speed talvez ele não respeita muito essa questão de física, que é um pouco da vida real. Mas eu sinceramente não sei se eu vou querer levar a sério o Need for Speed em modo competitivo eu vou querer mais ir nesse jogo mais pra questão de customização dos carros, andar num mapa diferente, mas é assim, querer ah, vou entrar lá e vou competitivo porque eu acredito que lá nem vai ter um modo rivais para você testar carros, eu acho que não vai ter um nível de complexidade em questão de configuração de tonagem comparado com o Forza Horizon o Forza Motorsport, até o Decru também, que é bem diferente a gente vai ter o TDU também, né que eu acho que esse é um jogo que a galera vai mais focar, principalmente porque ele vai utilizar uma, uma base de um jogo de simulação que é aquele wrc que lá tem uma configuração de tunagem bem complexa também então eu acredito que aquele jogo ali ele vai forçar um pouco a barra do need for speed principalmente se os desenvolvedores não errar na física do tdu né porque wrc a física é muito muito simulação então eles vão ter que puxar muito para o arcade então é isso eu espero que tenha gostado lembrando que está rolando a série do forza horizon 2 segundo episódio está tendo a voz rotação de carros lá nos comentários. Para quem quer se livrar de energético, o link da Overclock com o meu cupom tá na descrição. Lista de dicas também, se você quiser participar das nossas corridas online, é só colar na Twitch, o link tá na descrição e o Discord também.